Refrigerantes, salsichas, salgadinhos são um exemplos de alimentos ultraprocessados, que são pouco nutritivos e muito calóricos. Uma pesquisa brasileira investiga se uma dieta farta em ultraprocessados pode acelerar o declínio cognitivo, sobretudo das funções executivas, que regulam habilidades como controle consciente de ações, pensamentos e emoções. Foram analisados dados de mais de 10 mil pessoas acima de 35 anos, acompanhadas durante oito anos, em média. Primeiro, elas responderam questionários sobre seus hábitos alimentares. Depois, foram divididas em grupos, de acordo com a ingestão de industrializados. Por último, cada grupo passou por testes de cognição. O grupo que obtinha mais de 20% de suas calorias diárias dos ultraprocessados apresentou um taxa de declínio de cognição 28% mais rápida do que o grupo que retirava menos de 20% de sua energia desses alimentos. A queda das funções executivas foi 25% mais rápida entre quem consome muitos ultraprocessados. Como correlação não implica causalidade, não se pode afirmar pelo estudo que o consumo de ultraprocessados causa os problemas constatados. Para superar essa limitação, Claudia Suemoto, coordenadora do estudo, fará imagens do cérebro de voluntários que consomem muitos ultraprocessados. Ela investigará a ocorrência de eventos isquêmicos ou pequenos derrames que possam comprometer as funções cognitivas. Assim, será possível investigar possíveis mecanismos que expliquem essa correlação.